É o melhor cenário estarem dois portugueses na, na final em cima, sendo a primeira vez que há uma representação portuguesa na, numa, num grande campeonato. internacional é, é fabuloso, em cima exatamente na final é, é radiante. Eu acho que ainda nem que bem em mim. <risos> ainda tô, ainda tô a mim e na tua, na tua a desfrutar do, do momento. Eu não entrei muito bem na competição, é verdade. Estava um bocado nervoso, não tinha grandes referências, mas felizmente consegui dar a volta à situação, consegui acalmar, pensar, assentei algumas ideias e, e consegui superar isso e felizmente consegui chegar à final. Neste momento já não estou nervoso, já estou muito mais calmo, mas por dentro já estou a ferver de emoção, estou mesmo radiante, estou... Tô, nem, sei, nem sei explicar o que é que estou a sentir. É, é o melhor cenário que eu e o meu treinador podíamos estar a, a imaginar para esta temporada e, e finalmente conseguimos alcançar. Por isso, não sei, é, é, uma, é uma sensação mesmo brilhante. Para final, tudo pode acontecer, não é? Então, vamos ser 15, mais do que os 12 esperados. São os 15 melhores da Europa na, nesta, nesta época. Portanto, tudo pode acontecer, Aquilo, os melhores também falham, eu não, não sou o, o favorito, portanto, eu vou simplesmente fazer a minha competição e o que sair, espero bem que seja o melhor, Por isso, vou dar tudo de mim.